Contagem regressiva! de Multimeios da Secretaria Municipal de Educação hoje veio trazer uma live para vocês com coisas muito especiais para deixar o nosso dia ainda mais alegre porque hoje é dia das crianças é! Das crianças, é. nós hoje vamos trazer muita música! É! E vamos trazer também muita dança! É! Ah, e também vamos fazer o quê? Vamos ler as cartinhas dos professores! É! E vai ter adivinhação! É! E vai ter também Eu vou me arrumar que vai começar, deixa eu ver... Ah, já sei! Vou passar perfume, né? Vai ficar cheiroso! Perfume? Ah, não não? Mas isso não é perfume não, Rogerinho! É o okay. quê? Isso é álcool pra gente passar nas mãos! Ah, tá! Então eu quero álcool pra isso. passar nas mãos! Nós vamos passar o álcool nas mãos porque agora a gente vai ensinar uma música pra vocês, uma música assim, bem antiga, do tempo dos avós, dos nossos avós. Uma música que eu tenho certeza que os pais de vocês conhecem, já brincaram, hein? É Ei, galera, vem brincar com a gente, vem! Vou passar o álcool, passar o álcool. Vou passar o álcool, tá bom? Vamos, vamos passar o álcool que Isso, vamos cantar. Fui à Espanha, fui à Espanha buscar o meu chapéu. Azul e branco da cor daquele céu. Olha, palma, palma, palmas. Olha, pé, pé, pé. Olha, roda, roda, roda. Caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe. Caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré! Cartinha! Aqui está! Pode ler? Pode ler, já. Pode, pode ler! <risos> Prezado equipe do Centro de Multimeios da SME. Sou Catiane da Silva, professora lotada na creche Sorriso de Criança! <risos> Venho através desta carta. Primeiramente, agradecer à equipe pelo empenho e dedicação, principalmente durante o período de pandemia, que nunca deixou de faltar sugestões para serem compartilhadas com nossas pequenas, grandes crianças. Por fim, estamos no mês de outubro, o um mês mais alegre e esperado por toda a criançada. Quero pedir com todo carinho a vocês, homenagearem a Turminha 103, com uma música! Uhul! Vamos sim! Todos merecem e estão de parabéns, pois participam ativamente das atividades. E os retornos são incríveis! Sou muito feliz em tê-las como meus alunos. Obrigada pelo que tem feito em favor da educação e pelo que continuarão a fazer. Atenciosamente... Tatiane da Silva. Muito obrigado, professora. E vamos sim, vamos cantar uma música para as crianças. E vai ser a música... A música vai ser seu Noé. Ai, que legal. Lá vem o seu Noé, comandando o batalhão. Macaco vem sentado na cocunda do leão. O gato faz miau, miau, miau. E o cachorro Lulu... Au, au, au, au! O peru faz glu-glu e o carneiro faz mé e o galo garnizé, quer, quer, é, quer, que é, quer. O que é isso, Rochoninho? Ah. O que é isso? Adivinha? fazer. Eu já sei! Hum. A Cláudia! A tia Cláudia é boa! Isso, ela, adiv... ela é ótima! Ela adora fazer adivinha com a filha! Vai chamar ela! Chamar eu ela. Dar, chamar. Eu vou... aí, Cláudia! <risos> Cláudia! Oi! Vem cá, Cláudia! Fazer umas adivinhas com as crianças! Ah! Eu vou fazer umas adivinhas pra vocês! E pra você, Rogerinho! E eu quero saber se você vai acertar! Rapaz, ah, mas eu sou mestre das adivinhas! Será que todos... você vai acertar. Eu quero saber se eles vão acertar. Ah, mas eu tenho certeza que eles vão acertar porque eles são inteligentes. Eles colocam lá nos comentários, é? Né? Pode ser. Então, combinado. É, então, eu vou fazer a, previ... a pr... primeira pergunta: O que é o que é? Olha só. Dentro do brejo, sou maioral. Jantar em secos, pra mim, é normal. <risos> <risos> e, então, Acho que não precisa responder ela. Não, mas deixa eu falar. Essa daí, ela é muito fácil. Eu não respondo por causa que ela é muito fácil. Pergunta outra, que essa é fácil rato, demais. Tá então eu vou perguntar uma outra para você. O que é o que é? O rato tem uma. O carro tem duas. Estou no meio da coroa e na frente do rei. Ai, meu Deus céu. Essa eu sabia Ontem, ontem eu sabia, mas aí que eu esqueci. Ah, mas não tem problema, eu vou dar um tempinho para você ir pesquisar, tá bom? Tá bom, tá bom. Olha só, agora eu vou fazer a última pergunta. O que é o que é? Sou sempre muito querido hum. em festa de aniversário. Hum. Não demora um instante para que eu seja devorado. Ah! Essa daí eu também não sei não meu Deus. Vamos fazer assim, Rogério, eu vou dar um tempinho para você e você vai pesquisar ou perguntar para alguém. Tá, tá, bom, tá bom, tá bom então. Tá bom, daqui a pouco eu volto. Tchau, eu vou descobrir qual é, meu Deus, eu vou ler eu os comentários. Tempo, Nós agora vamos oferecer uma música, uma música para todas as crianças da educação infantil e do ensino fundamental. E a música vai ser a janelinha. Hum. Olá, crianças! Eu me chamo Fernanda e estou na gestão da Saí. Olinda oh, linda bezerra da costa! Escrevi essa cartinha para dizer que nós estamos com muita, muita saudade de vocês. Estamos aguardando ansiosos o retorno de nossos pequenos alunos para dar continuidade às nossas atividades pedagógicas presencialmente. Olha só, quero dizer que estamos planejando e preparando tudo para o retorno presencial com muita dedicação e carinho. Logo estaremos juntos de forma segura para compartilhar momentos de muita aprendizagem e alegria. Eu gostaria de oferecer a próxima canção a todas as crianças do ACI Olindina Bezerra. Um abraço muito, muito forte a todos vocês! E a música vai ser Como é que a Tua Mãe Lava a Saia! Ai, que legal! Como é que a tua mãe lava a saia? Rogerinho! Oi! Me diz como é? O quê? Como é que a tua mãe lava saia? Rapaz, é assim que minha mãe lava a saia. Vem aqui que eu vou ensinar vocês! <risos> Vou contar um segredo para vocês Eu já descobri Quais são as respostas das adivinhações então, Muito bem, Rogerinho uhum. E eu estou aqui para saber Qual a resposta da primeira pergunta Ah, e a resposta da primeira pergunta é, é fácil Repete aí só para eu lembrar o rapidinho O que é, o que é Olha só, o que é, o que é Dentro do brejo sou maioral Jantar insetos pra mim é normal ah, Muito fácil, se tem no brejo é o quê? Ah. Se tem no brejo ah, ah. é uma aranha que come insetos É, uma Sim. aranha Eu tenho certeza que vocês aí de casa já sabem o que é Rogerinho, sabe o que é? É o que é então? É o sapo, Rogerinho. Ah, eu já sabia, tá? É, tô brincando. Você só. já sabia, né? É. Mas eu acredito que essa você vai acertar. Olha só. A, a outra, outra, outra. Presta ah, tá. atenção. Ah, tá. hum. o, o rato tem uma, hum. o carro tem duas. Hum. Estou no meio da coroa e na frente do rei. É. Essa é fácil. Não, ah, tem duas rodas. Não, roda o carro tem quatro. Tem ah. duas. Ai, não sei, o rato tá na frente, é o focinho, focinho assim. Ô, Rogerinho, o quê? até no seu nome tem a letra R. Ah, é a letra R, olha só, é verdade, o meu nome também tem a letra R, ó, tia Cláudia. Oh, tia. E a outra, a última, como é que é a última? Então, a última, a última, olha só, essa daí você vai acertar, porque essa tá bem assim. Hum. O Sabiá tinha ido embora. Ai, a menina ficou tão triste, olha. E ela ó, chorou, chorou, chorou. O Sabiá foi pro terreiro cantar lá no abacateiro. E a menina, a, a menina começou a chorar e a chamar: Vem cá, Sabiá. Vem cá! E o sabiá lá do abacateiro disse Não chores menina Um dia Um dia eu vou voltar Vamos filmar os nossos músicos Vamos! Vai ser legal! Oh, oh, Tocando ali o início para a gente. A próxima música que iremos oferecer são para os nossos queridos e amados alunos da EJA e todos os alunos da zona rural, aos professores, aos funcionários o nome da música é As Formiguinhas. Desejamos que todos vocês estejam se cuidando muito, mas muito mesmo, ó. E fiquem ligados, as aulas já estão para iniciar. Música Estão se cuidando logo, logo. Que é isso? Tá chovendo? Eu tô me cuidando! Passando é algo! Eu já te falei que a gente passa nas mãos. Ah, tá. Passamos nas mãos e no nosso material também. Porque logo, logo as crianças estarão voltando às aulas! Uhum! Então a gente e vai poder é... encontrar nossos amigos, abraçar e beijar todos! Ah, não, Rogério! Infelizmente abraçar, fechar, a gente vai precisar manter o distanciamento, é vai precisar higienizar todo o nosso material escolar, entende? É verdade. Ah, é, vamos fazer o seguinte, hum. vamos convidar dois amiguinhos para nos ensinar uma música. Uma música? É uma música que diz assim, ó, sai fora corona. Não vem que não tem. Não vou. Eu vou, eu vou à escola e ah, você não vem. Eu vou à escola e você não vem. Vamos ouvir essa música? Vamos? Então vamos! Vamos lá! eu quero saber o seguinte, cadê a tia Lala? Ela tem que me dizer o que, que nós vamos fazer agora, qual vai ser a brincadeira que nós vamos fazer? O que a que tia a a... chamou? O que, que vai ser agora? Que música que a gente vai cantar? Ah, agora nós vamos cantar aquela música que não pode faltar em comemorações. Já sei, é aquela música lá, como é que é o nome dela? Parabéns! cantar o parabéns para as crianças a gente querer mandar um beijo, um abraço muita alegria, muita felicidade vamos cantar parabéns? vamos! parabéns! parabéns!